Bem-vindos ao BudaGnerd! A gente foi conferir o game Door Kickers Action Squad, então fica ligado aí! e esse é um game de ação com visual ali 2D, todo pixelado, que eu achei bem divertido, né? É, e aqui a gente é um agente da SWAT que precisa lidar com os bandidos da cidade. É, e ao longo dos games a gente vai precisar melhorar nossas armas e habilidades, né? E no jogo dá pra escolher entre cinco personagens e cada um tem uma jogabilidade única. E a gente tem aqui umas 60 fases e mais ou menos umas 40 armas e equipamentos ali pra usar ao longo do game, né? Sem contar que a gente tem a possibilidade de curtir o modo Cópia online ou em tela dividida. É, o game ele foi desenvolvido pela Kill House Games e tá saindo pra PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E a gente queria agradecer demais à equipe do game por nos enviar o jogo pra gente poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, galera, bora lá então pro gameplay, né? Vamos, vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o Game Door Kickers Action Squad. E hoje é dia de meter porrada e tiro em geral! É! <risos> Galera, vamos direto aqui, ó. a gente vai jogar um modo simples aqui, um jogador, vamos no modo clássico, né? e olha só, a gente já começa aqui com três opções, é isso, torre infinita, caos gerado aleatoriamente, pra galera que gosta provavelmente depois de zerar o game aqui, pegar uma parada diferente, o modo clássico, que é o que a gente vai testar aqui no vídeo, trabalho policial padrão, Imagina o qual o padrão é E o modo invasão zumbi, olha que da hora, tem uma hora com zumbis. Tempos estranhos na Nowhere City. Muito bem. Bora então, modo clássico. Vamos forte. É, Terra das Gangues. Missões completas, a, a gente não conclui nenhuma, tem 12. Tá? É. Mas aqui tem outras missões diferentes hum. também, ó. os radicais. Alerta vermelho, a grande maçã. Hum. Deve ser Nova York, né? Território do cartel. Ah, e olha que tem umas paradas diferentes. Né? Desafios Volume 1. E Rei das Favelas. Olha que da hora. É. Tem várias, tipo, campanhas diferentes aqui. Vamos no que tá habilitado agora, pelo visto, é o único que a gente pode ir. É, ó, teria alguns pré-requisitos pra fazer as outras, né? Então, Beleza. só isso aqui, Terra das Ganhas Vamos lá. Começando devagar, capítulo 1, né? Bora então. Partiu. Tá, a gente vai jogar de um jogador aqui só para testar, galera. Vamos nessa então aí. <risos> Quero só vem resgate os reféns, ó. Resgate os reféns para ganhar pontos de estratégia. Se matá-los, você perderá saúde. <risos> Caraca, eu sou aqui. Hein? Ah, tu quebrou a porta. Então bora. Ah, tá, saquei. Tem que Tenta chute, talvez. Oi, aí! Caraca! Nossa, Nossa eles são rápidos! Cara. Caraca, o maluco chega metendo. Olha tá. a árvore de Natal que viagem. <risos> ah, dá pra recarregar. Ah, deixa eu só dar uma olhada nos comandos aqui, galera. Vamos dar uma olhada no Isso. mapa aqui de controles. Vou usar equipamento, interagir. Para pode ser no X ou ali no R&T. Tá, beleza Tá, da hora <risos> tá. A porta tá aberta essa aí já, né? Aham uhum. Ah, eu fico olhando pra cima aqui, ó Olha isso! Árvore que a árvore dinossaua colorida Tem que ficar olhando pra cima pra interagir ali né? Ali tem o elevador também, então Eita Caraca, maluco Ah, <risos> que legal Ah, aqui tem repenso e aí, como é que eu vou fazer pra não atirar nos reféns? Quer atirar em pé? É. Hum. Vai atirar na altura da cabeça, só. Dá uma recarregada aqui. Caraca. Eita. Pegou um pouquinho. <risos> um pouquinho. Né? Yes. Tá uh, legal, yes, salvo. yes. Só a gente tá com pouca energia. Tem como a gente dar uma rilada aqui não, né? Acho <risos> Uhum. Opa, pegou um pouquinho, mas tá bom né? Não, tá bom <risos> ah, Recarregado aqui Caraca, vou ter que meter chumbo geral Só que a gente tá com pouca energia Aê Foi, foi foi. Uh. Ah, ó, tá, deixa eu liberar refém aqui ah, Boa, missão, boa. A Nem usou habilidade ali, mas tá bom, né Beleza, precisamos de 61%, salvamos os quatro reféns da fase, né? Aí sim, 13 Três estrelas. <risos> Baixas da SWAT zero. Tá bom, né? Da hora. Tá, fechou. Vamos pra segunda agora? Toque, toque. <risos> <risos> toque, toque com a SWAT é parada <risos> pesada. Bora lá, então, hein? Já tô vendo que a bandidagem tá aqui, hein? Bora. Caraca, que é isso? A ah, porta não abriu! A porta, <risos> ah, a ah. porta é mais resistente, agora saquei Nossa, Vai olha que o que sangue na parede ali. Uh -huh. E a refém tava aqui <risos> Tem tá. elevador depois Caraca, galera, ele sempre toma tiro aqui Deve ter uma maneira hum. de evitar, né? Eu tinha que agachar ah, mas tem uma bandidagem esperando ali Nossa, e aí? E tem um corpo a corpo também, não tem? Caraca... Tem um corpo a corpo também, não tem? Tô... É, acho que é Y, mano. Né? Pensei esse aí que tem espada, talvez? O humilhante já tá... Já tá de olho vivo ah, Nossa, boa. ele tomou uma porrada da porta Que piu violência. Boa Aí, já foi foi, né? Esse morto é bandido, né? É bandido, é bandido. Caraca, a gente matou? Não. Não, não, os dois estão ali. É mas e a energia baixa agora. Pois é. Qual é a habilidade Neles ele não tem nada pra pegar, né? é uma habilidade estratégica. Eu tô clicando ali, mas não tá, não tá indo. Será que eu tenho que usar no bandido isso? Caraca, o que, que foi bah, isso? Ah, deu uma espadada e morreu. Caraca, o bicho I deu uma espadada. Feio. Não, vamos de novo. Questão <risos> de honra agora. <risos> Bora. Tic-tac. Ah, já, já vi uma parada aqui, ó. Tá abrindo por fora? Aí a bandidagem Ai. não vai nem esperar. O cara nem viu a bala chegando. Oh, olha aí! Caraca, o maluco. A porta aberta já. Aí ficou uhum. tonto. E a refém deu um grito, né? Aí quando vê, tenta abrir a porta meio em cima dele. Que acho é. que ele já fica meio atordoado, né? Só que essa aqui abre direto, né? Essa aqui eu acho que nem precisa. Não sei se tem que matar o. Corvessão, tem refém, né? É. Morreu o refém. Morreu o refém. <risos> Caraca, não era pra ter morrido. <risos> ah, um refémzinho de leve. Refei assim. acontece, né? Uhum. Tá. Então Vai Tentar aí. salvar o máximo de gente possível, né, galera? Uhum. <risos> Nossa, a gente tá muito mal aqui de energia. sabe que tem uma maneira de recuperar isso? Dá uma relada, né? Aqui, Nossa, recuperou um monte, ou não? Nada. <risos> Nada? É. Colete. Colete ou colete. Por cima aqui, galera. Será que dá pra Colete por cima? ou colete é bom. <risos> <risos> hum, e agora? agora? Acho que é ir por aí mesmo. Por aqui é melhor? Com certeza. Bora. Eita, o refém morreu. É acontece, a, né, outra <risos> a outra viveu. A outra sobreveveu. E aí, tem mais refém aqui pra pegar. Uhum. No caso, vivos. Olha, aparentemente. Deixa dar uma olhada. Não tem as opções aqui da fase. Ali. Tem que matar eles, eu acho, então. Tem que matar a bandidagem, né? Ah, uh! tá, Caraca, foram seis reféns dos oito salvos de duas <risos> estrelas, né? Podia ser melhor, <risos> mas podia ser pior, né? <risos> não, tá bom Tá Velha embaixada Vamos na próxima fase, então, hein? Tu consegue pular, não? Consigo Sei lá, quando o cara tá dando tiro, eu sei que é pior Dá uma pulada Ah, tá, saquei Vou ter que chegar... <risos> tá legal, uhum. <risos> a gente chegou pelo vidro. É... Tá, eu acho que por cima aqui deve ser melhor. Eu vou ter que descer também igual. É? Vai é por cima primeiro. Por cima primeiro? Ah, tem... Hum. Uhum. Bora! Aí... Uhum. E... Lá em cima tem policial? E a trilha tá legal É um policial, meio bandido, ou só um bandido? Ele tá no ritmo, ele tá no <risos> ritmo Boa pergunta Não, acho que tu não pode matar um policial Caraca, que Uou! coisa Fuzilado <risos> Ah, não era pra <risos> chegar por aqui, então Certeza não dá. Tá, vou tentar de novo, galera Beleza por aqui ó, os caras não vão nem ver a SWAT chegando aqui ó. Para hum, a gente não perder a energia. Esse é o esquema. Tá, não dá pra chegar por cima. Chamar né? a atenção dos malucos aqui ó. Caraca, o que foi isso? Senhora. Nossa Senhora! Nossos três metralharam? Os três. Nossa, 22 segundos durou a fase aqui. <risos> <risos> Tivemos um pouquinho de fail, talvez. <risos> então, depois da primeira metade aqui, a gente morreu fácil mesmo. A gente vai, vai por ter... baixo, então. Vai que tem um monte de ir por lá. Mas os caras. Caraca. Nossa! Nossa ele ficou nervoso! <risos> não <risos> vou vale não, vale não vou ali. Pula em cima dele, talvez. Pula, pula. Caraca, é que porque... <risos> eu pulo e cima e mal. <risos> Sem piedade, a gente desbloqueou. Elimine 50 bandidos. Tá bom. Tu só consegue descer pela escada, tu não consegue pular. Não. Ali, ó, tem uma escada lá em cima, mas eu não sei se dá pra acessar, não. Eu acho que tu vai ter que voltar pra matar igual, então aqui, melhor ir por ó. baixo. Caraca, tinha um aqui, ó, no escuro. Um refém. Refém. Ah, não dá pra saber o que tem nessas salas aqui até abrir. <risos> <risos> ah, Uba. mas aqui é difícil, né? Chegar do elevador os caras com faca ali. Aê! Aqui não deu nada, aqui chegou a SWAT. Puxa comigo! Uhum. Que boa. Tá, saquei, vai ter que ser por aqui então. Podia ter como salvar, né? Dia, né? Chegou até tal ponto, salva Salvar e dar uma rel... Ah, mas aí é Olha sacanagem. o elevador lá em cima Vou nem tentar por ali Nossa, tem que chegar meio que no tiro É door kicker, chegar chutando a ah, porta mesmo. Olha aí. Ah, boa O ideal é sempre fazer assim, a chamar E aí, pô uh -huh. Ah, foi Uma é o preço que temos a pagar nossa, a gente tá com pouca energia agora, hein? Caraca... E aquela rosquinha ali em cima? Será? Ah, a rosquinha faz bem pra polícia. É. Segredos obtidos. Secretos. Ah. Hum, item secreto. Pois é, né? Acabei caindo aqui, muito bem. olha que é essa parada aqui? O que ele dá? pois é, não tem como, tipo, mexer em alguma coisa pra ganhar vida, acho que não, né? Ah, aqui, ó. Atmética, o que galera. tinha que fazer? Ah, aqui. Dá pra rilar, galera. Dá pra rilar. Ah, bom, é. como é que rila? Tinha que escolher o item aqui, ó. Colete também. Ah. Ó. Ah, aí, conforme a gente vai ganhando pontos ali, ó. Ah, tinha que ter uma maneira, né? Tá, aí a gente só consegue Rilar um tracinho Não, rilou tudo lá embaixo, tá com a barra vermelha Ah, aqui. tá, eu tava olhando lá pra cima O que é aquele azul? Mas a gente faleceu é. O que é aquele, aquela barra lá de cima? É o especial, a gente não usou ah, ainda Ah, tá, galera, é agora eu gostei Agora então já... ah, A habilidade a gente podia ter upado ali Eu fui meio com pressa ali A gente podia ter upado, tava a possibilidade de melhorar ah, aí não tem nem conversa. Aqui só vai. Então bora. Esse jogo me lembra muito Bonanza Bros, que era um jogo que eu jogava bastante no Mega Drive. Ficou tudo tonto, nem viram. Não, de aí já pega esse esquema de bater uma vez na porta pra todos se aproximarem e daí dar a paulada. Bora. Só que esse aqui não tem ponto. Nossa, o refém tomou um tiro no pescoço, mas tá, <risos> tá vivo. Mas passa bem. Passa bem. Boa, tá salva, uhum. é, caraca, a gente tá implacável agora nessa aí, <risos> não tomamos dano ainda, boa, hum. ah tá da hora aqui, bate uma Só que tem aquele verme que fica atrás dos reféns, né? Tem, tá usando os reféns de escudo. Aí. Boa. Thank you, thank you. Vou pegar a rosquinha aqui. Pega a rosquinha. Caraca, a gente caiu! Tá, mas agora tá todo mundo morto. Raiva. Só subir aqui. Eu me liguei, tem um buraco ali, Tá. Nossa, olha o rastro de sangue aqui nessa uhum. parada. Aqui beleza, o segredo. Agora vamos lá. Caraca, maluco tem uma arma pesada ali. A gente morreu um pouquinho, mas tá bom. E aí bate uma? É que a gente dá uma rilada aqui. Dá dá aí os ah, policial tá vindo junto, é? Fiquei não, acho que não é junto. policial não, É era é, ele tá só engravatadinho, acho. Boa! Nossa, foi todo cartucho aqui. Ah, aqui é no finzinho. Oh, hum. Hum. Vou dizer que não lembra aquele joguinho do Michael Jackson também, Moonwalker uh -huh. <risos> Aqui embaixo é que o negócio vai pegar, hein? não sei se eu devia ter usado o kit é. E agora? Dá pra usar outro kit? Não, né? Dá uh -huh. Então vamos nessa que louco, olha por onde tá indo. É isso aí, vai ter que ser por aqui. Não tem outro caminho, não. Meu destino lá é o primeiro. Não, mas ali se a gente cair em cima, a gente já toma facada. Tá, essa porta é daquela. Nossa. Uh. Foi, né? Foi. Ah, esse é o... Ah, uh. esse... Agora sim. Ah, é perfeito. Três estrelas. Boa, aqui é saca na caveira. Vamos lá. sãozinha 4 agora. Eu de novo passei reto, podia dar uma melhorada nas habilidades. Vamos lá. Caraca, eles atiram ah! por cima. Mas pode atirar pra baixo, né? <risos> Nossa, tá muito errado isso. Ai, não tá acendendo a luz, né? Não, não acendeu e a gente ficou com um pouca energia agora. É, a gente tem que matar inimigos pra liberar os pontos lá em cima, viu? É, ó, pra poder usar o kit médico. Ai, tá muito da night. Vão cair embaixo, mas tudo bem. Vê, tem um tipo um latão, não dá pra fazer nada com isso aí. Ó, cuidado! Falecemos. Ah. De repente vai no sistema do zumbi pra ver como é que é Vamos lá então Vamos fazer o seguinte, ó, também dá pra gente... Ó, que eu não tinha visto aqui ó. Habilidades ó. Hum. Dá pra gente melhorar as habilidades ó. Logística, ah. físico Defesa corpo a corpo ó. Precisão, habilidade para disparo com mira irá disparar muito mais rápido Reduz o recuo também essas de precisão é legal, que a nossa bala não vai fazer tanto assim, né? E uhum. físico, aumenta a velocidade de São movimento. São pontos. A gente tem seis pontos, né? Logística, as caixas de equipamento agora possuem fornecimento em dobro. Agora cada kit médico pode ser usado duas vezes, ó. Ah, a gente se aplicar isso? Tá, entendi. Aqui a gente usa três, tá vendo? o uhum. caminho até eles são três. É, ó. daria pra aplicar esses e aí o próximo vai ser o do kit médio. Pode ser. Tá Bora, aplicamos. Da hora, né? Tá. Tu que sabe, se quiser continuar com aquele modo não, que não, tava Não, não, vamos ali. dar uma conferida no modo de zumbi. E depois aí, ver só... o Favela também, fiquei interessado. Ou o favela só que tem o que... Favela vai ter que desbloquear ah, tem que fazer várias missões, aqui. ó. A gente ah, fez tá. três missões só com 30 missões, mas eu fiquei Beleza. curioso também. Tá, vamos então no modo invasão zumbi pra dar uma conferida à terra das gangues. Ah, tipo, é a mesma... <risos> Eu fui no... É, tô no modo invasão zumbi. Ah, mesmo. são os capítulos, Ah Vamos na missão 4, então, no modo zumbi agora. Lembre-se de usar o seu disparo alternativo. Esquecer os controles, basta abrir. Ah, tem um... Ah, a gente tem tipo um tiro assim, ó. É bom quando tem vários, tipo, ali embaixo. Saquei. Aí mata vários. Aí, ó. Tá, mas, né. O que tu achou deu diferença quando tupou? Uh, não, até agora não, uhum. vamos ver. A precisão, né, G. É. Opa, expogamos. Um Semeador da morte, a gente? Conseguiu 100 eliminações aqui. Como 100? <risos> Boa. Aí. Boa Caraca, da outra vez a gente morreu aqui hein? É, ou sabe Eu tô com o leite Tem mais um, te liga que tem mais um Tem mais dois tá. Nossa, tenta criar outro tiro Tá recarregando aqui Fazer é o seguinte, ó Tite médico Boa Caraca, esse aí tem uma submetralhadora, né? <risos> mas já foi. Não tem como acender a luz aqui, não, né? Achei que em pudesse. Sim, pelo Tem que ser no escuro mesmo. E aí, era só, era só pra matar a bandidagem aqui, não é, tem É, embaixo, né? mas em cima, meu bem. É, em cima, veremos. A tem que ir lá, né? Bora então. Caraca, só dá pra subir por aqui, né? Boa Rapidão ah, aí Acho que nesse não sei se tem refém não Ah, mas olha o que que tem ali Ai ai Ali ele também, ele ma tenta matar o zumbi <risos> deixa, eu deixar, deixa que ele se ferre meu. Eita, foi aqui na gente é. Eles Quebraram a Tenta hum, tirar no treco verde Ah, o, o Kimon. caraca O zumbi ataca muito eu vou vazar. Caraca, meu um zumbi um corbeiro. Ba... Ah, ele levou é um tiro. Tá aí, não para de vir ali. Acredito que não. Eu tô interagindo com esse portal aqui. Hum. Ah, a gente fechou o portal zumbi agora. Hum, tem uma escada aí, ó, bem na direita. Ah, é, tem uma escada. Será que dá? O bicho também tá ali tá escuro, mas é. Ela é uma surpresa. Deus. Caraca, ele o é vermelho. Jo... tira o vermelho. Faleceu. Ah. <risos> ah, mas já gostei, já achei da hora aqui, viu? Vem da hora. <risos> ah, que massa. É aquele tipo de jogo que a pessoa fica com tanta raiva quando perde que tem que por questão de honra tem que voltar. Para melhorar o personagem e passar. E essa aqui eu já tô agoniado! Falar em, <risos> em toque toque, eu quero. Dá um toque ver essas duas estrelinhas aqui ó. Faltando uma, aquele buraquinho ali da última <risos> Ó galera, vamos fazer o seguinte Vamos ficando por aqui, a ideia dessa série Bulldog iniciando o game, a gente tem um gostinho inicial do game Eu gostei, eu voltaria a jogar aqui Porque é o tipo de jogo que eu gosto E me dá boas lembranças, nostalgia De quando eu era menor, eu jogava esse tipo de jogo essa pegadinha retrô aqui. Gostei bastante da proposta, viu? Pois é, galera. Queria pedir pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra receber todos os nossos vídeos. Isso aí, galera. E não deixem de conferir as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E também a gente queria agradecer o estúdio também, né? Por ter nos enviado o game pra gente fazer o vídeo pra vocês. Isso aí. Valeu demais, hein, galera? Bom, pessoal, falou aí e até a próxima!